Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo para vocês mais uma gameplay Bom rapaziada O vídeo de hoje eu vou trazendo para vocês aí o Sonic o jogo, o jogo de, de kart do Sonic rapaziada Não é um jogo normal né O um jogo normal que é aqui de passar de fase Mas é o um jogo Estilo Crash Só que de, o, é baseado no Sonic, tá ligado? Então é muito massa Mano, as fases, rapaziada, eu me impressionei com as fases, tá ligado? Muito boas mesmo, eu vou jogar a melhor fase aqui, mano Eu vou jogar duas fases, né, eu vou jogar essa fase Essa fase aqui é mais legal, que é a primeira E essa fase aqui, a, a terceira que é a mais da hora E rapaziada, não consegui liberar, esse daqui é mais pra você pegar a recompensa, tá ligado? Pra poder liberar as, as outras partes pra ganhar, a, a, pra ganhar as recompensas então bora lá rapaz, já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal. E eu vou jogar no modo hard, vamos jogar no modo hard aí pra ver como é que é. E vou jogar, escolher o Sonic, claro. Eu posso escolher três personagens, porque é das, dessa padaria, aí, eu só posso escolher esses três personagens que tá liberado. Bem-vindo ao... E você diz que... Mano, mas esse carro ali do, do vilão, ali do, do inimigo do Sonic, é muito irado esse carro aí Esse carro aí da, da raposinha também é da hora Ai rapaziada, inclusive lançou o filme 2 do, do Sonic, né, então Já deixando aí que eu vou estar tá assistindo aí Se você assistiu eu comentei embaixo Mano, é muito irado Pra você derrapar, você derrapa no R2 Acelera lá no r 2 tá ligado? É não, é R2 pra acelerar e L2 pra... Pô, mano. Pra, pra, pra derrapar, tá ligado? Aí tem três partes ali aonde você escolhe onde você quer ir, tá ligado? É por isso que eu gostei dessa parte da primeira fase aí. E rapaziada, tá essa esse nitro aqui, mano, é o corredor que tá no meu time, tá ligado? Então ele vai lançando cada corredor aí, é, dependendo do time do... Do adversário balançando esse mecanismo, tá ligado? Mano, é difícil, rapaziada. É difícil pra caramba jogar, mano. Vai dando mortal, hein? Não é. Não é fácil controlar o carro, tá ligado? O carro é muito. A, se a pista é muito lisa, o carro. É muito ruim. Caramba, mano, esse poder é novo, hein? sei usar o dele não. Não é novo, né? Mas eu nunca tinha usado Ah, rapaziada, e também dá pra usar Dá pra usar online, mano, Se você quiser, tá ligado? contra o seu amigo, pá Baita massa O Quest também dá, tá ligado? Mas... O Sonic também é parecido com o Quest Não é exatamente igual Mas é bem parecido Mano, ai é caramba Ô, oh, desgraça. E olha aquela do meu time, a ah, rapaziada Aí, vira, vira, vira, vira, vira, pô. Aí, lindito. E esse nito, rapaziada, se eu soltar e o soltar esse nito, o meu time inteiro pega, tá ligado? Todo mundo... Você vira ali que a também pegou esse nito aqui. Pô, que parar esse poder aí, mano. Não tinha visto não, mano. Poder não, também. Poder que eu nunca tinha visto, tá ligado? Eu vou estar desbloqueando agora Nossa, mano, que parada louca, velho Ah, cheguei em terceiro Tá bom, como eu já passei essa fase Tá bom, tá ligado, terceiro tá bom Mano, é difícil, rapaziada Tenho tempinho de jogar já Já perdi a... a manhã de jogar Então bora lá, rapaziada Bora pra segunda fase, rapaziada rapaz. Já vai deixar o lugar aqui, hein e O YouTube não tá, não tá compartilhando os vídeos aí, mano Já deixa o like aí Pra tá compartilhando Ó, ganhei Vocês viram aí que é, Eu e o meu time, ele ganha Ponto também, tá ligado? Não é Olha, meu time, o trio ali O trio, o outro trio ali ganhou, tá ligado? Ou seja, se o eu... Não, caramba se o, o personagem eu esqueci o nome dele mas se ele ganhar eu, eu também ganho um ponto tá ligado um ponto um ponto esse não ganho total não ganho a corrida mas eu ganho o, um ponto esse então bora aqui para segunda corrida aqui mano aí ah, essa corrida agora liberou é mas se eu não tinha liberado não hein, mano, mano eu vou correr com esse daqui ó para você ver como é que é e depois eu não depois ou depois em outro vídeo aí eu corro com ela tá ligado na verdade é ele, né, mano? Não sei se é ele, agora eu tô me confundo. É ele ou é o. Comenta aí, rapaz, bem. comenta aí o que vocês acham. Se é ele ou é o. Ah, essa parte é do G, hein? Ah, não. Ué, eu fico o Sonic? Ah, não. Eu sei que eu tinha ido com o Sonic, hein. A extra, saltei nitro né, e arma, já saltei nitro Esse, ca... Esse carrinho do. Do inimigo do Sonic é muito tirado, é o carro mais irado que eu já achei. Eu não vi os outros, né? Mas eu achei mais irado. Isso. Comenta aí qual você acha mais da hora: do Inimigo do Sonic, o do Sonic, ou o da, da Raposinho. O do Sonic também é irado. Também. São dois irados. Mas eu prefiro isso aqui. Esse daqui é mais louco, mais, mais chamativo tá? até. Ai caramba. Mandei o loop errado, mano. Agora vai, hein, vou começar o Sonic aqui Pegar o nitro dele Ah, mano, passei reto, velho Que burro Vem aqui Caramba, mandei, ó, ó Mandei bye bye, buddy, hein Mandei bye bye, buddy Acelera, caramba. ah, mano mais numa armadilha Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Mano, essa parte é, é um pouco complicada, tá ligado? Ainda mais que eu tô jogando no hard. Mano. Ah, agora eu entendi porque tá difícil, porque tá no hard. Se tivesse no, no Easy, era mais fácil. Aí, ah, mas aí que é legal, né, mano? Jogar no Easy é muito fácil, não tem nada. Aí. Sério. O Sonic também pegou tudo, hein? Pegou o É tipo um gás. Gás que deixa você mais rápido. Pô, caramba, o cara pegou tudo aqui, velho. Já vou tacar um. Ah, mano, errou. Vida da mãe, mano. Acelera, pô, acelera. Ah, caramba, ah, mano. Jogaram um bagulho aqui em mim, velho. Que loucura, mano. Ah, na moral, perdi. Bom, rapaziada, vou indo nessa então, mano, esse é o joguinho do Sonic aí, se vocês gostaram, deixa o like aí, mano, só quero ver se eu passei de fase, rapaziada, quero ver se eu passei de fase, deixa eu ver quantos pontos também, eu ia finalizar o vídeo, mas deixa eu ver quantos pontos que eu venho aí, quero ver se eu passei de fase, se eu passei de fase, eu vou estar tá fazendo uma série aqui no canal, hein, Senão, não, não sei como é que faz pra passar de fase. Até agora eu não entendi. É, não passei de fato. Eu tenho que entender a lógica aqui. Pra entender como é que faz, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí se você gostou do, do Sonic aí. Ah, e comenta aí também se você já viu o filme do Sonic. Que eu não vi ainda. Quero ver, tô ansioso pra ver. Mas é isso aí. Tamo junto. Fui.